Marcelo Sanches, na temporada Lendas, obteve uma máscara chamada El Gran Rey Mistério, que lhe dava a chance de formar uma final com quatro participantes, caso chegasse ao F5 do jogo. No F5, o poder seria ativado e o participante iria direto à final. Além disso, poderia passar esse poder antes de ser eliminado ou após a eliminação até o F8 do jogo. Entretanto, Marcelo foi eliminado justamente na véspera da ativação do poder. E ainda que suspeitasse que isso iria ocorrer, não deixou o seu poder com nenhum dos seus aliados, levando junto para a Ponderosa a passagem direta para a final. Dois anos perseguido por essa maldição, será que hoje você é capaz de quebrá-la?